Bom dia, seja bem-vindo a mais um workshop da casa, desta vez em formato Green Week. Green Week aqui é para um mundo, um habitat mais positivo. A Green Week é para promover uma compra mais consciente, mais responsável, muito mais sustentável, através das vezes pequenos gestos, como ou a passa de água, de energia, uma energia renovável, um ambiente saudável ou até uma economia circular, que é um bocadinho que vamos falar hoje. Podes acompanhar no Instagram ou no Facebook do Raul Portugal, e com nós temos aqui o uh, Repair Café. Temos aqui o Rafael, coordenador de, do Repair Café. Bom dia, Rafael. Olá, bom dia. Rafael, diga-nos aqui um bocadinho o que é que é o Repair Café. Olá, bom dia. Então, o Repair Café, o Repair Café Lisboa, que foi o primeiro Repair Café de Lisboa, o que é? Que é? é um evento que acontece mais ou menos uh, uh, uh, mensal, em que nós juntamos voluntários e os voluntários vão ensinar as pessoas a reparar. Os seus objetos. Os seus objetos podem ser desde eletrodomésticos, a costura, a móveis. Um, e, e o intuito é não jogar fora uh, estes objetos e recuperá-los dentro do possível. Portanto, muitas vezes as pessoas deitam fora coisas que têm, têm avarias mínimas, mas não sabem como reparar ou, Uh, e as pessoas têm medo de abrir os objetos que já perdeu a garantia e nós dizemos, bem, venham cá o Repair que é que nós ensinamos, como é que se faz? Tentar aqui uma segunda vida também aos artigos exatamente, exatamente. Exatamente. dentro desta parte sustentável, tentar aqui aproveitar, e é só é voluntários então? Somos todos voluntários uh, e há voluntários de várias áreas ou seja, por exemplo, eu sou voluntário na coordenação, o que está hoje aqui, é um dos voluntários que o, Adrian. O, Adrian é, é, é, o Adrian no fundo está na parte eletrónica e eletrodomésticos, portanto tem estas duas competências mas temos outros na, na área da carpintaria, temos voluntários na área da costura, já tivemos na área das bicicletas. Enfim, qualquer pessoa que saiba arranjar algum objeto uhum. pode uh, uh, ser voluntário do Repair Café. E depois conforme os voluntários que nós temos para cada evento, conforme os objetos que nós vamos reparar. Portanto, se não tivermos ninguém de costura uh, para um determinado evento, nesse evento não irá haver reparações de costura. E, e evitando aqui é o máximo, uh, não haver lixo, no fundo. Exatamente. Já aconteceu alguém chegar ao Repair Café, uh, como cliente, digamos, e tornar-se voluntário? Bastantes, por exemplo, aqui, o, o, o cliente aqui do Edren, do, do pelo menos há um ou dois que pelo menos já, já se foram, um, pelo menos é dois, pelo, é pelo, é pelo menos adren. dois, is, is pelo menos menos dois ideia, que vieram né? reparar coisas com o Edren, gostaram tanto... Que, Ficaram que, como voluntários. Que voluntários exatamente. Foi essa a tua experiência, Adriana? Uh, não, não. não, eu por acaso vim, porque como já tinha conhecimentos de tecnologia e gosto sempre, a vida, toda a minha vida, gostei de reparar coisas. Assim que descobri o, o, o Repair Café, que o Repair Café existia já há 4 anos, que eu vinha ao um evento para me para apresentar como voluntário. Uh, no entretanto, comecei a trabalhar com pessoas que vinham. Uh, Levem um, sim, exatamente. exatamente. Participantes, não, não são utentes, são participantes. É. Porque a ideia é que as pessoas participem na reparação. Ok. Nunca como cliente é mais o participante. É, também é uma partilha de conhecimentos, é, isso, é é um um isso. isso é fundamental. Isso é né? fundamental. Não é as pessoas pensarem nisto como um serviço de reparação gratuito. É para fazer transferência de conhecimentos conhecimento. para as pessoas. E já, hum, já tenho dois amigos já que vieram como participantes. E eram pessoas, uma, uma, uma era uma senhora que tinha conhecimentos já de eletrónica Outro, outro que não tinha conhecimentos nenhum, mas tinha muita vontade de, de aprender a reparar. E já são voluntários há algum tempo, agora vêm com alguma regularidade aos, aos eventos. Okay, isso é, é isso. muito gratificante. Exato. Conseguimos criativar os, é um os, um os participantes e para E ver... um bocadinho ver... um um essa parte. Ou seja, Exatamente. quem estiver a ver, Exatamente. tem um ter essa curiosidade e, quem sabe, Exatamente. entrar futuramente no Repair Café. Exatamente. Aliás, a pessoa pode vir com conhecimento zero, desde que tenha curiosidade para aprender e, vontade, e motivação para aprender. É. Isso é o que é o fundamental. É cá é segredo, não é? Ter Exatamente. também esta visão, esta parte sustentável. Exatamente. Não Exatamente. ser aquele ato mais de consumismo de estar variado, tira fora de comprar uma nova. Exatamente. Tentar Exatamente. dar aqui uma segunda vida e ter esta, esta vontade não é? também de aprender. É curiosidade, ter... mais do que, do que nada, curiosidade sim. e motivação para aprender coisas novas. Eu acho que é isso. É. É. É. E, e, e como o Eduardo estava a dizer, realmente, nós queremos que a pessoa que venha com o objeto ponha a mão na massa. Muitas vezes eles têm uma atitude passiva, ouvem falar o Repair Café é um sítio onde podem reparar as coisas, e vem. <risos> depois nós obrigamos a, a agarrar nas Sim, ferramentas é? para começarem a desmontar as coisas, e as pessoas estão bocado Mas nós promovemos isso porque é exatamente isso que é o Repair Café, ou seja, exatamente isso, transferência de conhecimento, de conhecimento. principalmente Muito perderem bom. o medo de que podem reparar as coisas, porque não é bicho nenhum, de antes, no tempo dos nossos avós, todas as coisas eram reparadas, não se deitava fora quase nada, mesmo camisa, até meias furadas, era tudo reparado. Hoje em dia é quase tudo deitado fora e nós estamos tentar voltar um bocadinho para trás porque realmente não faz sentido o planeta vai acabar em termos de recursos. Se formos com, esta, com este ritmo acaba rapidamente e, e isto é uma maneira, no fundo, de dar a, a segunda vida. Ah, neste caso hoje vai ser de Exato. ferramentas. Completamente, porque aquilo, a curiosidade é muito essa, porque sinto que as pessoas vezes têm aquele medo, por isso o, colocar as pessoas a pôr a mão na massa, acho que deve ser engraçado é. sentir também as pessoas a quebrar ali aquele bocadinho gelo, Sim, não é? sim, é para aprender, dar essa vontade. É muito, é, muito, é, muito é, é, importante. E, e como isso tem resultado? Tem-nos também convidado para vários. Por exemplo, agora no próximo fim de semana, uh, nós estamos a fazer um uh, no Fab Lab Lisboa, que é geralmente, onde geralmente nós fazemos, que é um espaço municipal. Uh, mas por acaso vamos a Cascais? porque também fomos convidados a ir a Cascais então vamos a Cascais e vamos adiar o de Lisboa mais uma ou duas semanas mas uh, acabamos por, sempre, por estar envolvidos em muitos projetos que nos pedem, porque isto acaba por ser quase uma festa e depois há outra coisa engraçada uh, bem, se calhar vou contando e o, o, o Adriano um, vai começar posso a fazer, fazer pequena, um, um pequeno, um pequeno comentário um reparo, isso não é uma reparação é um reparo como, como, como muita gente sabe, neste momento há um grande problema uh, ao, ao nível mundial de cadeias de, de, de fornecimento de materiais uh, portanto, que, que foi originado pelos, pelos confinamentos da pandemia e neste momento há muita dificuldade em arranjar materiais uh, para para a construção de produtos novos como automóveis, como como eletrónica, portanto, isto é mais um fator neste momento que, que, que se calhar um, deveria motivar-nos para, para reparar o que temos em casa uhum. Porque agora, ou, ou, assim, para Passados dois anos de pandemia, é difícil encontrarmos coisas que antigamente não encontrávamos no mercado. Mais uma razão para tentarmos reparar o que temos. Exato. Completamente. É e não, nossa, muitas vezes, nas superfícies comerciais, algumas Sim, estruturas exato. e tudo, é pela exato. parte ideal. Então, e aqui, então, é, então. Isso temos, é falta de temos peças. Peças. Mesmo de peças, às vezes, ah, a, é. a reparação exige apenas uma peça e, e demoramos algum tempo a encontrar essa peça agora, o que também nos faz crer que muitas vezes há, há objetos realmente acabam por não ter reparação, mas às vezes vale a pena guardar e, e tirar-lhes algumas peças, aquelas que podem ser valiosas de alguma maneira. Mas também dá para, para salvar nós, Isso é, é uma coisa outros, que, que sempre mais. se fez ao nível dos automóveis, nos é. cateiros encontrar peças para carros antigos. Uhum. E, e por que não aplicar este conceito para as ferramentas em casa? Vamos isso. Então, então pronto. Adriano, o que, é, o que é que trazemos hoje? <coughs> o que é que temos aqui? Uma ferramenta? O que é que trazemos hoje? Ferramentas elétricas. Ferramentas de... Pronto. Ferramentas Exatamente. É um bricolais. Bricolais. de bricolagem. Exatamente, de Exatamente. Pronto, podíamos abordar muita coisa, mas hoje vamos abordar ferramentas elétricas. O que é que temos aqui? Uma lixadora, portanto, antigamente lixávamos a mão com, com a lixa, com aquilo que dava cabo de braço, hoje em dia temos estas lixadoras elétricas que facilitam muito o, o, o processo, portanto, tem esta placa aqui que é vibratória, aqui agarramos, neste momento não está montado, mas agarramos aqui um pedaço de, de papel lixa e depois isto faz uma vibração e conseguimos lixar uma porta, madeira, uma mesa, uma, pronto, uma peça de carpintaria. Uh, e temos aqui uma rebarbadora. Esta, por acaso, bastante potente, que leva aqui um disco circular, que pode ser de diamante, pode ser de metal, uh, consoante o material que vamos cortar. Portanto, se vamos cortar metal, vamos, usamos um tipo de, de disco, se vamos cortar uh, madeira, outro tipo, se é para cimento, outro tipo, etc, etc. Agora, eu vou focar mais no, nos problemas típicos uh, que afligem estas, este tipo de ferramentas. Um deles é o problema da sujidade, da sujidade do pó, portanto, quando estamos a lixar... Estes já é foram este é for pré-limpos, mas... Exato, exato, só para dizer, exato, foram, okay. te, eh, provavelmente estão a ver que têm um aspecto muito limpo, limpo as, as, limpas as, as ferramentas, tapias. mas são ferramentas usadas e que já, e têm avarias, têm neste, neste momento avarias, portanto, isto não é simulado, isto é tudo verdadeiro. Qual é um Qual é um problema? Um, o motor aqui precisa de arrefecimento. E então ele tem aqui uma ventoinha, tem aqui uma ventoinha que suga o ar para dentro e, portanto, e faz. faz, a portanto, faz da... Exatamente. Isto é, isto é por uma polo. questão de ventilação para, para, para evitar o, o sobreaquecimento do motor. Qual é o problema? Todo o pó que estamos a gerar vai ser sugado para dentro do motor e eventualmente vai provocar hum, hum, hum, gripagens nos rolamentos, nas peças móveis. Portanto, isto é um potencial problema. Quando estamos a lixar, por exemplo, um, gesso, então o pó faz, o, faz uma nuvem de pó e também entra e muitas, em Muitas vezes tudo. até o problema é, é muita sujidade, não é? Muita sujidade, é exatamente. exatamente. Muitos objetos que vêm ao Repair Café muitas vezes são só limpos são e depois da limpeza limpo. começam a funcionar. Então, exatamente, ou seja, há coisas que se levam caso. Mas neste caso, neste caso o, o que está a funcionar mal é a base que ela também deteriora-se com o tempo, e nós vamos hoje substituir a base. Exa exatamente. Uh, e, e, e neste caso, uh, nós depois vamos ver, porque nós já o abrimos previamente, vamos agora claro, abrir claro. outra vez, mas neste caso aqui é, é, vão ser as escovas, que é o, os contactos que realmente têm a ver com o, o gastar-se ou o, a sujidade. Uh, não sei, Adriano, por qual é que vais querer começar? Eu, se calhar, começar por é este, parte, uh, pronto, quem estiver hum. a acompanhar, Pode colocar as questões que quiser, nós respondemos logo aqui em direto, por isso, ao longo aqui Exato. do workshop, pode colocar as suas questões e nós também podemos responder, ok? E antes, antes de começar a dizer, uh, eu, eu não tinha terminado sim, o que eu ia dizer, é assim, uh, portanto, há dois tipos de avaria que podem uh, afligir estas ferramentas. Uma é, o que eu estava a falar, sujidade. outra são os problemas elétricos, portanto, isto é uma, uma ferramenta elétrica, Temos aqui ter uma, o fio, portanto... Sim. O Acho que está ligado aqui neste momento, mas um, podemos, uh, o fio pode ficar roto, podemos ter aqui uma interrupção no cabo, o interruptor pode avariar um, e, e estes motores têm escovas que, que fazem passar a corrente para o induzido do rotor e isto é um problema que vamos ver nesta ferramenta daqui a pouco. Portanto, resumidamente, problemas mecânicos devidos à sujidade, problemas elétricos. Pronto. Uhum. Vamos começar com o lixador. Vamos, vamos afastar vamos aqui estar. a rebarbadora. Ah, pera, tá ou não? Uh, não? Não, está, mas está presa aqui a minha cadeira. Está tudo entre, aqui à volta da, da mesa. Eu sei a aqui à parte da segurança, né? se está é, ligado, se não está... Uma coisa <risos> muito importante, com ferramentas elétricas, é, é realmente, temos vista onde está a tomada, ou seja, o facto de termos seja, aqui esta função tripla, nós vemos que ela está desligada quando estamos a abrir. Porque às vezes, se tudo está para baixo da mesa, nós não sabemos se está ligado ou não e pode acontecer qualquer coisa. Portanto, Exatamente. o ideal é. E, e por isso eu tinha pedido para vocês porem aqui realmente a ferramenta Para estarmos a, gente, a ver. Porque às vezes não visível. sabemos. É, temos de ter isto visível. Exatamente. Portanto, isto é uma das coisas que fazemos sempre e quando fazemos o Repair Café, Exatamente. fazemos sempre isto. E quem vem percebe que ligar e desligar é uma coisa é, é muito isso, isso, fundamental. Isso, no momento que começamos a desmontar a ferramenta, começamos a expor partes elétricas que estarão vivas e, primeiro, a coisa fazer é tirar a ficha e uhum. garantir que ela está em cima da mesa. Portanto, não Exatamente. Vai para vista. Exatamente. Pronto, nesta, nesta máquina nós já constatamos que o problema é um de desgaste da base. Uh, portanto, esta é a peça... Como é que eu estava? Só mostrar para a câmera. Portanto, uh, esta é a base, é a peça móvel que vai vibrar. Bom, uh, eh, é, é, exato. Uh, com o tempo e com a sujidade, esta, portanto, um, o mecanismo começou a gripar eu posso demonstrar, agora para demonstrar, vou ter que ligar a corrente, ligo aqui, e eu vou ligar, isto vai fazer um bocadinho de barulho, um ainda ah, ter é, então, que ligar aqui, outra segurança. Exato, que, já. agora sim. <användinhos> Como podem ver, ela se trabalha, mas trabalha com a velocidade que varia um bocadinho, a velocidade não, não está estável, portanto, uhum. isto implica que o motor está a trabalhar sob algum esforço. Okay. E nós já percebemos que o problema aqui é a base, portanto, o mecanismo da base que, pronto, já desgasta-se, desgasta e com o um pó, pronto, duas, duas situações causaram aqui um, a desgaste. Portanto, agora, neste caso, para evitar acidentes, primeira coisa que vou fazer desligar a ficha. Pula aqui bem visível para vermos que ela está desligada. No caso desta máquina, a reparação é bastante fácil porque a base está à venda como é um uma consumível, peça. É um fundo consumível, Exatamente. Portanto, é uma Sim. peça que se desgasta, está, está disponível no mercado com peça de substituição. E aqui é muito fácil. Às vezes temos que, quando não conhecemos a ferramenta, já agora, por acaso, esta, esta, esta máquina traz um manual. Isto é uma atual não só do utilizador, okay, mas também, por acaso, tem cá dentro um diagrama com todas as peças e, às vezes, as máquinas têm isto, Vocês podem ver aqui o diagrama com todas as peças, os componentes da máquina. Portanto, M Muitas vezes as pessoas deitam, deitam estes manuais fora, é uma coisa que se deve guardar, porque mais tarde, mesmo depois de perder a garantia, enquanto tem a garantia, tragam à loja, exa Exatamente. Depois, exatamente. De, depois de perderem a garantia, podem... Por exemplo, tentar arranjar, podem ir ao café ou podem ir um reparador. Uma não coisa importante isso. também sim, dizer, sim. se calhar, é que nós motivamos as pessoas a tentarem reparar as suas coisas, mas não nos queremos substituir aos reparadores profissionais. Há coisas que nós não conseguimos reparar. Imaginemos, por oh. exemplo, uh, uh, uh, no motor há qualquer coisa que tem que ser mudada e nós não temos essa capacidade. E aí sim, aconselhamos a pessoa a ir a um reparador, tentar fazer isso. Oh. Estas são, são reparações que são relativamente simples. Isto é uma reparação-manutenção, neste caso. Exato, Esta aqui é uma reparação exato, também. a esta aqui passa pela limpeza que nós já previamente limpámos um então. bocadinho, mas o Adriano vai dizer como é que vai se como é que vai proceder a, a essas duas sim, operações. Sim, sim, exatamente. Aqui até a parte do manual é super interessante porque nós no dia a dia, muitas vezes, não ligamos, nós não ligamos ao manual. Vai juntamente com a caixa para o lixo. e para o lixo. É? Exatamente. E depois, muitas não, nós... vezes, quando temos dúvidas, não temos não o manual. Não, exatamente. Ah, exatamente. Depois vamos às lojas e tudo. E às vezes é só guardar esse é enquanto, enquanto temos o objeto, é guardá-lo lá numa caixa. Vezes, e, nem para ver como é que se monta as coisas, nós vemos o manual. Exato, mas, é, é, muitas vezes, só quando não está a correr bem, que nós vamos ao manual. E este até tem a vantagem de ter um, um, diagrama, que se chama, um diagrama explodido, sim, com é todas as peças, da, da, portanto, quando queremos uma peça, a, conseguimos saber qual é a peça que precisamos, e depois eventualmente, vamos ao La Roa, ou pronto, um, outra certo. loja, e arranjar, arranjar uma, uma, uma, uma, uma peça. Mas, neste caso, a reparação vai ser muito simples, vou apenas substituir esta base que está danificada. E neste caso, isto é muito simples, porque ela está fixa, apenas por dois parafusos deixa-me virar aqui dois parafusos Phillips, portanto isto é uma, isto é uma chave Phillips, que tem a ponta é a ponta cru, cruzada Cruzado. também chama exatamente. Okay. Portanto, aqui, super simples, vou desapertar dois parafusos Vou desapertar dois parafusos. Até claro, por exemplo, nesta aqui o processo exato. acabava por ser muito, muito simples. Muito, exatamente. Qualquer nesta avaria exatamente. em particular, o Adriano depois também poderá mostrar como é que se limpam, por exemplo, a, a parte que poderia estar suja, que é um pouco mais abaixo. Já, o exato. Interior, né? exatamente. Sim, exatamente. O mais do interior, que é também uma avaria comum, não, não era avaria desta, mas nós podemos dar uma maneira simular ou explicar como é que exato, é. Exato, exato. É, é, e é o, outra estar. das manutenções de, destas máquinas é que depois, depois de limpar a sujidade, também vai com ela muito óleo. Ou seja, vamos ter que novamente a lubrificar, que pode ser, se forem peças metálicas, utilizarmos um, um, um óleo comum, por exemplo, para este 40 ou então um silicone também é, é bom porque, por exemplo, não ataca, o silicone não ataca as, as peças plásticas, portanto, hoje em dia há muitas peças que são plásticas, mesmo engrenagens, e aí não devemos usar uh, este, este tipo de óleo, uh, devemos usar um, um silicone. Uma dica ah. importante que é para sim, eu não, sim. não prejudicar depois. Sim. Vocês, vocês têm esse, esse, esse sim, tamanho de silicone, por acaso não está aqui agora, mas... Agora, o, o, por isso, a vantagem Exato. do silicone é que é universal, universal, funciona tanto para metal como para plástico, Exato. portanto, eu pessoalmente, nas reparações, o silicone é tudo é é. Exatamente, é tudo. exatamente. É. A Deste, muitas vezes é que este tem uma ação juntamente com com, com tal que este esteja oxidado. Ou seja, o silicone não vai fazer essa ação, não tem essa ação química com que está oxidado. É mesmo só para lubrificar. Agora, como viram, foi relativamente fácil. De foi. Foi. Tirou dois parafusos, certo? Exatamente. É. É. caso são dois. são dois. dois. Dois, ser dois mais, parafusos. Né? Caso, são aqueles dois. Uh, e já agora mais um detalhe que eu gostaria de mostrar à cama. Temos aqui o rolamento, um dos rolamentos do motor, do eixo do motor. Esta base tem aqui uma... uma uma reentrância, recircular, e, este, e esta, este buraco vai encaixar sobre, sobre, sobre aqui o rolamento Portanto, foi ele preciso... Ele só tem uma posição, não é? Exato. Não tem uma posição certa disso. Tem, Pô, exatamente. Uh, isto às vezes faz confusão às pessoas. As pessoas tiram os parafusos e a coisa ainda não sai. Temos que ver, ah, mais qualquer coisa. Neste caso, foi um encaixe do rolamento aqui na base. Então, foi há, puxar... há uma pressão. Há uma pressão. Isto, isto entra uh, sob pressão. Pronto, neste caso foi, foi preciso puxar um bocadinho, mas saiu facilmente. Muito bem, Pronto, é, é super certo. simples. Assim. Este este caso, é, sim. Se existirem questões em relação Não, a isto, pode isto, podem colocar, nós respondemos aqui em, em direto. Ah, ah exatamente, exatamente. E desafio muitas vezes as pessoas também lá em casa, às vezes a tentarem dar aqui uma segunda vida aos materiais, Exato. em vez de fazer o processo mais simples de colocar no lixo sim, e comprar sim. um novo, tentar aqui perceber o que é que acontece de facto, e às vezes são coisas simples, como aconteceu, por exemplo, com esta ferramenta, que foi aqui quase o alterado uma peça. Uhum. Irá -se ser, sim. O Adrian vai agora a mostrar uh, um, como é que se limpa depois um bocadinho abaixo, ou seja, nós neste momento estaríamos só a substituir esta peça, mas Exato. se abre a máquina, já agora vamos limpá-la. Isso uh. aqui é muitas vezes até é quase quase um bom momento de partilha em família e tudo, às vezes sim, aqueles pequenos é desafios. Coisa, sim, sim, eu lembro perfeitamente, uh, meu pai arranjar. estar a reparar coisas perfeitamente. Eu lembro-me muito por aí, porque lembro-me do meu pai às vezes estar a sim. arranjar e eu curioso estar a ver como é que ele está a fazer Exatamente. e ele também a é desafiar-me ali em pequenos fundos, por isso acho que isso é engraçado até por sim. um momento de partilha e tentar descobrir é, aliás, é. há, há muitos, é as há muitos uh, é. participantes que trazem as crianças, trazem as é crianças e as, as crianças mostram, crianças mostram muito interesse. muito, é, muito é. interesse exatamente Como é que as coisas é. funcionam por dentro, é, exato, não é? Exatamente. Não gosto é a é, é curiosidade é, delas. É, é, é, aliás, é... o ideal é quase trazer, todos os que tenham crianças que tragam era fantástico. Para, para, para ganhar um bichinho sim. com uma idade mais tera. não sei, onde tragam-nos. Exatamente. Então, o que é que o Rafael estava a dizer, que às vezes, portanto, quando estamos a fazer este tipo de manutenção, é podemos aproveitar para tirar mais umas peças e fazer a limpeza. Como, como dissemos, esta máquina já foi previamente limpa. Um, portanto, havia esta placa de metal que assentava aqui aqui na base. Exatamente. E eu tirei para ver se havia sujidade aqui dentro. E se houvesse, eu aproveitava... E Porque aqui, não, como... Seguiu aqui alguma coisa? Sim, uma sujidade Seguindo que estava sujidade. aqui, um bocadinho de sujidade. Portanto, assim, como uma, uma escova, é o ideal. A pessoa escova aqui, tira o pó. Se tiver, muita gente tem um compressor de ar em casa, um compressor de ar dá um uhum. jeito também para... Para, para limpar aqui dentro, mas se tiver apenas uma escova, já, já ajuda bastante. Se ela tivesse, por exemplo, com um gesso, o ideal era ainda tirarmos mais acima, descascarmos um pouco mais. Pronto. O Depois também fica ali por dentro. depois. muitas vezes em loja, o serviço pós-venda, digamos, muitas das máquinas, às vezes, é a manutenção. Não só é, só limpeza. Só é limpeza. Só só justiça, só justiça, não é limpeza. É, as máquinas, não se ficarem não. limpas, funcionam. Um é, exemplo é, típico é, são as torradeiras. As torradeiras, muitas vezes, o eletromen está... Está sujo, não é? Estás a ser migalhas de pão. Estás de, de pão, então coladas, não é a costo que o não funciona. Não, não, não, há, não, é, não há, é. Pronto, não funciona. É só limpar, é só, limpar. É, só limpar. É, é, é, é, limpar. é o arriscar, é não é? É tentar descobrir é, ali um é. bocadinho. É. É, é, é. Mas as ferramentas ao contrário destas ferramentas, que são mais profissionais, digamos, estas permitem realmente desmontar e muitas ferramentas são feitas para não serem desmontadas. Então, esse é outro problema. Este tem um mas, problema. Todos, tem essa questão, porque há certos artigos que são quase construídos de uma forma para não darem para desmontar é, facilmente, não é? Exatamente. Como é que depois vocês funcionam com esse género? Nós ensinamos é. truques de como os abrir. Mas muitas vezes tem também o... Às vezes, ou, às vezes temos que danificar. danificar. Há alguns que temos que danificar. Hum, já contei mais de uma vez, mas por exemplo, muitas varinhas mágicas têm esse problema. Ou seja, são soldadas. Ou seja, têm duas peças metálicas, que são soldadas a quente, e nós, na realidade, vamos ter que cerrar aquilo. Mas no fim, se a pessoa não se importar, arranja-se facilmente às vezes é um mau contato, qualquer coisa mas no final, imaginem, leva uma, uma fita de. Sim, é fita isoladora, é é só... preta, por exemplo mas olha para ali e tipo, ok, funciona, né? funciona é assim tem aquilo, qual é que é o problema? Exatamente, é assumir aquilo. Uh, uh, muitas vezes as pessoas acham que não, tem que ser tudo perfeito, tudo novo e, e, e antigamente as pessoas faziam remendo, as coisas tinham remendo. Sim, sim, completamente. o um remendo funciona, é, é, é, é perfeitamente. Há sociedades que até valorizam isso. Por exemplo, a japonesa valoriza isso. Nós desvalorizamos, mas temos que passar a, a valorizar. que alterar um pouquinho aqui a visão não ser só a imagem, digamos, é, o que é, é bonito, é, mas é, também o que é, é mesmo é, funcional é, por, e por, muitas por, vezes é, está com quando ela funciona e depois pô, pô, arranjar uma é, então, é, fitinha. É muito por aí. Pronto, voltando aqui, voltando aqui à máquina, como o Rafael estava a dizer, o motor podia estar cheio de pó e neste portanto, neste caso teríamos, se vocês olharem olharem aqui para o lado, vão ver aqui vários buraquinhos e todos estes buraquinhos têm um parafuso e isto permite, portanto, esta máquina é composta por duas peças, portanto, de esquerda e direita, um bocado como o cérebro humano, isto separa assim, teríamos de tirar todos estes parafusos, isto permitíamos ter acesso ao um motor. motor ao motor e fazer uma limpeza mais profunda. Era que Portanto, mais e, exatamente. Se a gente, Exatamente. Se a gente uh, reparasse, repara no, no momento da reparação, se a gente reparasse que, por exemplo, esta ventoinha estivesse cheia de pó, de gesso, a gente aproveitava, desmontava a máquina toda e fazíamos uma, uma limpeza. Não temos tempo para demonstrar isso hoje, mas isto é possível, porque esta máquina é completamente despontável. Neste caso, como vemos que ela até está bem limpinha por dentro, vamos apenas substituir a base, a base é, mas, móvel que está... Vamos pôr esta mola aqui. Qual? Certo. Esta. Esta de prender. Ah, falta aqui uma. Sim, sim razão. Exato. Esta é a nova. Sim, pois. Sim. E está também um aqui em direto, a comentar não, não, não, não. um bocadinho a peça não, não, não. de uma que estava estragada. Exato porque, é portanto Enquanto o Rafael faz isso, resolver. eu vou voltar a colocar esta, esta placa de metal, em que assenta então senta sim. Um, sim. não este este vem para aqui tá sim, tá certo. É, já percebeste é, tá né? pronto eu en, enquanto isso vou, vou metendo aqui os parafusos para pouparmos tempo a colocando já pronto, aqui também depois se tiverem Aqui alguma curiosidade também, por exemplo, como não abrimos aqui o interior, mas as pessoas sim. também tiverem curiosidade. Eu até curiosidade. abrir Pode enquanto, eu até posso abrir enquanto depois... Temos esta? Temos esta. As pessoas também podem ter curiosidade para a aparecer no Repair Café, já se vamos ao próximo vai ser em Cascais. Sim, certo? sim, sim, vamos por estar é em isso. Cascais. Espetacular. Vamos estar em Cascais agora no próximo fim de semana e hum, ainda não tenho certeza, mas podem seguir-nos depois nas uhum. nossas redes sociais, que é o Repair Café Lisboa, uhum. Facebook Muito e bom. Instagram, uh, e aí uh, uh, nós anunciamos os nossos eventos. Uhum. Uhum. Uh, Espetacular. Um, um ao longo do presente. dia 2, hoje, ainda vamos ter o Repair Café de reparar uma cadeira de madeira Sim. e depois o último é a reparação de, de pequenas ferragens também forragens, ao longo do exatamente. dia 2, por isso acompanho, exatamente. vamos estar aqui exatamente. o dia todo dedicado é. a Repair Café, é, é, é. espetacular. É. Uma cadeira é realmente uma outra, uma, outra, uma outra área que fazemos também, é que é a carpintaria e, e a mercenaria, uhum. que temos, não temos tantos voluntários nessas áreas, são, são é. áreas que não, não aparecem tanto, realmente o que aparece mais são ferramentas elétricas, e, e a última que vai ser com o Gustavo... Vamos estar realmente a reparar uh, forragens que estão, por exemplo, oxidadas, uh, em mau estado. Muitas vezes as pessoas deitam fora coisas que estão enforjadas uh, uh, e, e isso é Temos aqui já em direto uma, uma, uma, uma questão pronto, hum. que está aqui a acompanhar. Então, para ajudar na, na limpeza podemos usar o aspirador? É aconselhado ou é demasiado agressivo? O aspirador, não é na, pelo contrário, não é nada agressivo. Para quem só tem aspirador, o aspirador ajuda bastante. Só que o aspirador é um dispositivo que não, não cria um vácuo muito intenso. Portanto, não. Ele vai conseguir aspirar, eventualmente, as partes aqui junto às entradas, mas não vai conseguir ir lá ao fundo. Portanto, não é nada agressivo, pelo contrário. Usar o ar comprimido já é. por exemplo, Mais forte, é. Para quem tiver um daqueles compressores grandes de ar, que tem tem, que tem exatamente tem que tem o, o regulador que vai até sem MPs. assim 3 ou 4 bares, aí convém reduzir um bocadinho a pressão okay, que que senão a força do ar pode danificar peças lá dentro. Portanto, o aspirador é perfeitamente inócuo é. para... Muitas vezes aquele ajuda. O bico que os aspiradores têm, é. às vezes nós taparmos um bocadinho Exato. com fita cola e ficar um quadradinho mais Exato. pequenino... Exato, até cria um vácuo mais um, potente é, é Se que Às vezes tem ajuda. aquela pequena peça tem mais estreita e tudo. Sim, sim, sim é, eu, exatamente. estava a considerar, mesmo essas peças estreitas se conseguirem tapar um bocadinho com fita e então, porque são coisas pequeninas, para fazer ainda mais... Portanto, o aspirador, sem problemas. Podem, claro. podem usar para, para, para ajudar a limpar. Vamos lá arranjar essa. Pronto, então, já tenho mas sempre, aqui... Mas sempre primeiro é aconselhável com uma escova tirar o... Uma... Sim, começar por aí, para tirar um, o grosso da sujidade. É. Porque faz soltar, para... porque o aspirador só chupa e quando se passa com as cerdas, ela levanta coisas que estão meio agarradas. Exatamente, é. exatamente. Pronto, então, já tenho a peça nova, como podem ver esta está mais limpinha. Pronto a montar. É, e tem este disco bem e o outro já estava com um disco um bocadinho mais... Sim, isto é, um, isto é uma base de feltro que Se é uma espécie de amortecedor aqui que, que depois encosta contra esta peça. Também já estava um bocadinho uh, gasto o feltro. Este está, este está novo. Portanto, agora o processo é, é fazer o processo inverso. Portanto, primeira coisa é encaixar o rolamento do eixo de motor aqui neste, neste buraco. Aplicar com força. Temos que ter algum cuidado na não é? Exatamente. Realmente tudo o que exige força precisamos de ver com alguma atenção algum se as coisas estão no sítio. Exatamente. Neste momento é preciso ter algum cuidado. Ou Neste seja, momento é garantir que os buracos que estão. estão sim, beneficiar. exatamente. Exato. E que, Exato. que os buracos estão alinhados aqui para depois conseguirmos meter o parafuso. E espero fazer isto corretamente. Agora fazer uma alguma... ferramenta ela é preparada Olha, para se aguentar então, alguns esforços. Já... Se eu agora carregar. Eu mais, não? Era só para ver se conseguia mostrar. É cama capta... exato está capta... a baixo uh, foi. Já, foi, já, foi, já foi já foi não já foi, sei já. se conseguiram vir lá em casa mas pronto já está já está montado e agora agora também se podia fazer ao contrário se calhar. como assim o, o, por esta base para baixo sim, sim baixo. também sim também sim, isto é, isto é, é, é. aliás isto está de, de, ligeiramente desalinhado vou ter que fazer mesmo isso Mais mas para aqui exato. e agora ouviram acho que ouviram o clube. Aí está. e ela está é, exato é, agora é. está está nivelada está está centrada pronto uhum. portanto agora vou, vou voltar a colocar os dois parafusos e eram estes, temos de dois tamanhos diferentes. É, os dois Eu pequeno. acho que sim, os um é. preguiços, os pequenos. pequenos. Vamos por aqui. E também, quando desmontamos, também ter um bocadinho, ah, um, às vezes, atenção a coisa né? importante. Termo, é. nós, é importante. Nós tínhamos aqui um, um, uns parafusos, já tinha sido um, antes de estarmos aqui a filmar, estávamos aqui a desmontar umas coisas. Um, mas sim, o ideal é termos um esquema, uma folha de papel com um boneco, mais ou menos, onde estão as coisas. Muitas vezes, uh, uh, se tivermos mais alguém a ajudar, às vezes vale a pena ter uma, uma ou duas fotografias com o telemóvel, porque hoje em dia todos os é tipo, um perceber a... como é que estava, Ai, já não me lembro qual é que era, pronto, já está aí a ordem. Vamos tirar antes de fotografias de como, como foi feito, se tiver 10 passos, são 10 sim, fotografias, sim, não custa nada, é depois é a, a montar vai ser essencial. Porque Nós vezes... fazemos isso muitas vezes. <risos> é, por acaso funciona muito com a fotografia, porque às é. vezes depois a montar ajuda, e, ajuda, fantástica. É, ajuda bastante, é. É. É. É. Muito bem. já não quando envolve cores e tudo... Já que está a falar de cores, uma coisa muito importante, às vezes quando estamos a desmontar uma peça de eletrónica ou de eletricidade que tem vários fios, de várias cores, muitas vezes as pessoas desligam todos os fios <risos> sem apontar... Ah, é as cores? Exatamente. E, e é depois, possível. para voltar a ligar. <risos> Portanto, é muito possível. importante. A, a fotografia também é é é ajuda imenso. É. Quando é. temos 10 é. é. fios é. de cores diferentes, e depois é. tente, tentar acertar e depois, dependendo do equipamento, se, li, se cruzamos os fios, podemos queimar uma exatamente. placa uma sim, sim, sim, sim. Portanto, isso quando é para a eletrónica, e sim, também a questão das cores. Muito é. fácil. Sim, então essa né? Exatamente, exatamente. Pronto. Já temos a, a ferramenta montada, vamos fazer a experiência, o teste do algodão, para ver se ela, Existe, funciona. Se ela funciona. Cá é está, cá está tanto a base, vamos ligar, agora sim vamos ligar a corrente. E vamos ligar e ver se ela funciona. Tem a lixa, não, não tem lixa, lixa. Mas, sim, mas, mas, a lixa, mas mesa exatamente a lixa são prédios, tem esta claro, máquina sabe como é claro, que é, é sem lixa, esta mão. É. Hum, conhecem esta máquina. É. Cáu, por, Pronto. Muito este, este foi relativamente fácil, uh, porque foi só substituir e verificar se havia sujidade na parte de baixo. Não, não estava em muito mais condições, tivesse, demorávamos mais 10 minutos uhum. e limpávamos o sem interior. Sem um bocadinho de sujidade, mas era que estava aqui na base então, e, Digamos que uh, é uma máquina que já está arranjada e isto era uma máquina de SPV, máquina de quebra, ou seja, alguém acabou por uh, substituir Eu vou, esta máquina por uma, quando, podia, por uma nova podia ter perfeitamente, uhum. portanto, é. ter perfeitamente uh, arranjada Arranjado exatamente. uma exatamente. peça trocar e ficava feito Sim, muito simples. Sim, exatamente, exatamente portanto Olha. damos por tempo terminar é esta, esta pronto, pronto, pronto. Então? está pronta para vender. esta é é para ver. voltar para a loja para para Só <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> colocar na caixa <risos> que o livro diz não não tem, não Próximo. isto é, é o filtro de portanto, uhum. potência mágica. Próximo. Já, já então, temos agora aqui uma reverberadora com um ar já bastante profissional, não né? um é? Exato. Um esta bem esta bem já é... o um já é um bocadinho o, nível. o a um nível. Esta já é daquelas potentes que são... Exato. Esta aqui, tipo... Que... Uh, precisa de alguma é, algum, Exatamente. É, um cuidado é, para quando, quando é que aconteceu. Uh, então, há pouco eu tinha falado uh, avarias mecânicas e avarias elétricas. Esta tem uma avaria elétrica. Um, pois, e qual é? Agora... Vamos falar um bocadinho de, de teoria sobre os motores. Mais parte elétrica. Isso é Exa interessante, não? porque isso é das coisas que às vezes que assusta mais, não é? Assusta as a pessoas. parte elétrica, Exato. apanhar algum choque, não saber fazer um curto-circuito, arrebentar Exemplo. com o um contador em casa. Pessoas que, sim, exatamente. E esse medo é um bocado infundado, porque é assim, desde que façamos as coisas com cuidado, não vai acontecer. Temos tem sempre atenção às regras de segurança também, não é? Exatamente. Tipo, quando vamos mexer em casa, desligar o quadro. Exatamente, a exatamente. exatamente. Pessoas que para apanhar choques, às vezes. Exatamente. Não faz Pronto, exatamente. Neste caso é muito simples, é garantir que a ficha está fora da, da tomada e aí não temos problemas. então ah, há também um instrumento que às vezes nos dá algum jeito, que é um multímetro. Aqui, se calhar, não vamos precisar dele. Não mas... vamos precisar dele, mas podemos, podemos falar, mas... falar dele. Sim, isto, olha, isto é um aparelho que, na minha opinião, toda a gente devia ter em casa. É um multímetro. É um multímetro. Muita gente já vai saber o que é. Isto permite medir tensão, uh, corrente, uh, resistência elétrica, continuidade dos circuitos. Uh, e isto, qualquer pessoa devia ter em casa. Que, por exemplo, uh, para, muitas vezes temos um saco cheio de pilhas, não sabemos se as pilhas estão boas é. ou não. Uh, com isto podemos uh, medir a tensão de uma pilha. Por exemplo. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Aqui, portanto, isto tem várias escalas. Metemos isto na tensão de, de corrente contínua uh, e medimos a pilha, temos a pilha de um volt e meio, Uh, se estiver carregada vai ter, um geralmente um bocadinho acima de e meio Quando a tensão baixa para 1,4V, 1,4V, quer dizer que a pilha já, já está Funcionou praticamente ga, já, já gasta já está e... Um ano, já, já já gastou 90% da energia que, te, que que tinha, portanto, mais vale reciclar. Portanto, apenas para essas coisas, o ter um multímetro é, uhum. é exatamente. E por exemplo, um se multímetro... nós tivéssemos aqui esta extensão, por exemplo, se tivesse tivéssemos algum problema, por conseguimos perceber por exemplo, se criamos algum objeto aqui para saber se um, está a funcionar bem. Exatamente. Muito, por exemplo, exemplo um, imagina que esta ferramenta não funcionasse de todo. Ela está a funcionar de uma forma intermitente. Um, podemos, assim, a de não sabemos onde é, onde é que está o problema, uh, mas podemos começar a protestar para ver se há continuidade. Portanto, aqui a ficha tem a fase e o neutro. A corrente tem que passar de um lado para o outro. Tem que haver uma resistência finita de um ponto ao outro. Um, para isso podemos uh, ligar o multímetro no, na, na função de medir resistência, que eu vou fazer neste momento, Uhum. Uh, só é, para não gostam de mas vão só perceber o pronto exatamente o, a lógica. Sim, depois, depois até da, da ferramenta exato se sim. quiserem e, e até cá é uma ferramenta que é intuitiva exato é, sim, sim, é, que é, é que muito é fácil. fácil e esta deve custar à volta de 10 euros 20 euros são é um vários, é assim. é, assim, é vários baratos e, e convém ter em casa um, portanto ligamos aqui as pontas de prova uh, depois se mostrar revela que é este lugar pronto uhum. uma ponta para cama para as pessoas verem o sim, que sim, acontece exatamente vamos vamos focar a máquina qual o valor que... Pronto, exatamente, ok. Um, portanto, neste momento no, no ecrã aparece só L. Isso, isso, isso é uma palavra inglesa, representa uma palavra inglesa que é out of scale, neste caso. Out of scale quer dizer que ele está a medir resistência infinita. Uhum. Se eu tocar as pontas, okay, uma ponta à outra, um, ele vai a passar a apresentar a resistência que o multímetro está a ver. Que neste momento é só a resistência dos, dos fios, fios, das pontas de prova. Portanto, se eu tocar podemos ver que a resistência vai para zero. zero, portanto, é assim, 0.00. É. Pronto, como este multímetro só tem uma resolução até duas casas decimais, ele não consegue, e a resistência... Eu eu um eu, Exato. Eu um tem a ver com o então, contato que, questão, que eu estou a fazer. É. Com a que faço. Exatamente, exatamente. Aliás, uma coisa interessante, este, este multímetro tem uma, vai então, até 2 uhum. ohms se eu tocar uh, com, com os dedos, cons consigo. Uh, já... E para a ferramenta, como é que conseguimos utilizar o multímetro Pronto, pronto. Sim, de pr oh, Ok. Para a ferramenta é, seria um, colocar aquilo numa, numa escala mais baixa. Uh, uh, dois capas, dois, dois quilómetros. Uh, depois. Okay. Uh, aí, apontar. É uh, portanto. Uh, ligar aqui a, a, a, aos pinos da ficha e ver se conseguimos medir uma. Não estão, não estão, exatamente. Portanto, que, isso exatamente, está, exatamente. mas tem um... que carregar o botão. Consegues tu a carregar no botão e eu carrego aí... Ah, ah ele se calhar não. só liga quando é, está mesmo ligado ligada. É, ou então tens de carregar neste patilha. Espera aí, eu faço isso e tu fazes isso. Queres fazer isto? Isto um, tem um outro que esta experiência. Isto já estamos... Ah, a já está? Conseguiste? Então, espera aí. Isto é um truque qualquer para... Exato, isto é um, um gatilho de segurança. Ok, já está. Devemos... Conseguir ler o valor e conseguir já jogo. Já tá. valor, sim, sim, sim. aparece. Vamos. Já aparece. Já isso Pronto, isso basicamente significa que, que o cabo está bom, o cabo está. Acho que vai ao motor, como seja lá dentro. É a analisar self-staff. Podia ser um problema logo do cabo. Exatamente, ou do motor. Ou estar gripado ou não conseguir Exatamente. Porque começamos com o lado opo, ter uma ideia de. E assim vamos em todos os patamares. Pronto, exatamente. exatamente pronto Muito bom. Uh, qual é o caso, portanto, qual é o, o problema com esta ferramenta? O, o tipo de motor que, que esta ferramenta tem é um motor universal. E esses motores têm, portanto, um induzido na parte, no, no, no eixo, na, no rotor. Uh, tem um induzido e para fazer uh, chegar correndo... As pessoas não sabem o que é que é um induzido. O induzido é uma bobina, <risos> basicamente é uma bobina, é uma bobina de fio de cobre, um, em volta de um núcleo de ferro, que está no, no rotor, que é a parte móvel do motor. Uh, temos que fazer passar corrente por, por esse, esse, essa bobina. Uh, qual é o problema? Com, com uma peça é móvel, não podemos ter fios ligados ali, porque aquilo está sempre a rodar. Okay. Portanto, a solução uh, nestes motores funciona com estas, e chamam-se escovas, são peças de carvão. É isso, basicamente é, é grafite, é? Grafite, exatamente. Grafite. É grafite uhum. e uhum. São, são peças que são substituídas. Sim, ou seja, e, e estão disponíveis na nossa loja. Ok, essas já cartas. estão disponíveis. Sim, Pronto. sim, sim, sim. sim. Ok. A, a maior parte quiser, das se ferramentas... Se precisarem dessas de pront. escovas, você consegue okay. fazer Pronto. uma sugestão que às vezes pode ser só escovas, não é? Muitas Talvez vezes é só escovas. por exemplo, de um, de um carro, é um bocadinho dentro desse género. É, Exato, as sim. escovas do alternador, as, escovas, alternador, do, as escovas do escovas do, do, do motor de arranque, não é as escovas dos para-brisas? Estou a falar das escovas. Sim, sim, sim, sim, sim. estou a falar sim, sim. Está do desgaste do travão. De um exatamente, trabalho, é, exatamente. O, nesse, princípio, nesse sentido. o princípio é o mesmo. Por isso acho que é, é simbólico. Estas coisas são muito sim, barato, isso barato, sim. Sim, Isto, no fundo, o, também o material sim. está aqui, apenas um cabo e grafite. Isto também é um consumível. Acaba de ser um consumível porque isto desgasta-se com o tempo É normal. Isto às vezes Isto também é interessante. isso Há pequenas coisas que são consumíveis é normal uh, o desgaste, não é? é, sim, é, é, normal, é normal, chega a um determinado e momento e acaba. as pessoas, que já não podem ter muito essa noção, é, ok, já estou e já não funciona. Não, sim, às vezes sim. há peças que são mesmo consumíveis, é só fazer a substituição exatamente. e é, está exatamente, tudo novo. Exatamente. As pessoas, quando compram, não sabem que tem o consumível. E depois chega ao fim, gripa. Ex Mas depois é só exatamente, tirar exatamente, e pôr outro. E fica a funcionar exatamente. outra vez. Vamos lá, então. Portanto, portanto quando, quando estes motores deixam de funcionar, e este tem é um, um funcionamento intermitente, isso geralmente é um sintoma uh, de que, uh, portanto, o o grafite já chegou a um ponto em que ele não está a fazer contato com, com, com o induzido. É tem uma no mola tubo. não é? exatamente, no fundo, exatamente. Isto é, uma, é uma peça de grafite que tem uma mola que vai encostar ou tal. Exatamente. Uh, a, a parte de, do motor que roda não é? E que Exato. Encosta Exato. A tal escova não exatamente. é? Exatamente. Chega a um determinado momento a mola já não tem já não força tem para força. empurrar não. o restinho que está e, e, e não tem mesmo porque é mesmo assim é mesmo feita para falhar aí antes de acabar antes de chegar à mola. senão a mola é. poderia é. estragar. Exatamente. Exatamente. exatamente. Chega esse momento exatamente. já não está a fazer força ele começa a fazer ali uns dá uns em quando funciona, outras vezes não, Faz tica às vezes as pessoas com assim, ui, o que é isto, está a estragar tudo. Não, é as que estão a chegar ao fim. Pronto, esta ferramenta é altamente, como é que é, reparável, porque tem aqui duas tampinhas, que dá acesso às escovas. Nem sequer precisamos abrir a carcaça toda para chegar ao motor. Esta, portanto, já prevendo que isto é um consumível, tem aqui duas tampinhas, uma de cada lado, Podem ver? Já então está pronta mesmo já para, está isso. Está pronta mesmo está a para isso ser esta uma, uma operação. Esta, esta máquina deixa. já é mais profissional, seja, é, quando nós exatamente. subimos a fasquia, muitas vezes as máquinas já têm estas... Uh, a máquina que nós vimos anterior também tem, também tem escovas, mas temos que abrir a máquina Exato. toda para a substituir. Portanto, Portanto seja, as vezes eu a vou a mais doméstico para virar mais Sim, exatamente. Isso. No profissional, nós... Pronto, pronto. pronto é, é previsível que elas se gastem mais depressa, não é? Tem lógica, não Um uso muito mais intensivo exatamente claro. e as coisas também são maiores Mas não agora, dentro, po podem ver aqui a escova colocada aqui do, no, no na, na peça no, no suporte presa com a mola e depois com um fiozinho que, que liga portanto agora agora vou, vou rodar para conseguir tirar portanto, vou ter que puxar esta mola para cima com um alicate ou com uma, uma chave de parafusos para para libertar então então a escova e depois desligar aqui o conector Eu já vos, já vos mostro agora tenho que Portanto, puxar aqui a mola para cima, isto não vão conseguir ver muito bem, uhum. tiro. Exatamente. a se de proteção, não, é. Podes, pode virar, se calhar. Se quiseres pôr outra isso. vez e tirar. Então olha, se conseguir segurar, eu, eu ver eu ver para mostrar o processo, aqui eu, eu a câmera ficar, captar. Conseguirem ver? Exato, agora então, vou, vou levantar a aqui a, mo a molazinha E salto Exatamente, salto logo. Eu salto por a Exato, eu puxei, cá está a escova. A escova está ligada aqui a um terminal, basta eu puxar está encaixado não está encaixado deixamos hoje com, o alicate? com o alicate exatamente também poupa um bocadinho os dedos usar um alicate de, <risos> de, de ponta ponta estreita agarramos aqui no, no terminalzinho puxamos abanamos um bocadinho Tiremos e o ele o deve o encaixe, né? ele, ele deve sair tem um de, de ah, ele já saiu ok ele estava no um okay. ok ele saiu lado de baixo ok agora agora tem tem que que Posso dar outro ligado. outro ligado. Por acaso. Às vezes é preciso de dois. Queres um de ponta? Ou pode, pode ser outro, de, outro sim, outro de ponta, não é? Afinal havia aqui outro para Acho desligar. Aqui é no fundo tem dois conectores. Exatamente. Dois Agora vou ter que puxar aqui para, para desligar. Bom, então largas um bocadinho aí também. Pode ser às vezes. Às vezes também, ser. também queres fazer, é? às vezes, vezes, vezes pode. ser. é o que é que acontece muitas vezes no Repair Café nós... puxa aí é. uhum. o que acontece muitas vezes é que nós podemos ajuda. eu agora estou a atuar quase como a pessoa sim. que estaria então, cá estão é. a então, fazer esse trabalho Bom, de equipa é? é, exatamente a muitas essa... vezes é. Essa... É. essa ajuda, é. né? essas é. mãos né? exatamente, às vezes é preciso uma mão extra saiu, e já saiu é. aqui a Escova Velha isso é espetacular, logo aqui conseguimos perceber essa, esse apoio sim, essa sim. É exatamente, exatamente. É essa, exatamente essa partilha sim. que é engraçada pronto, tu serias o participante o o reparador vamos a fazer esse aí. exatamente Vamos lá. Pronto, é. agora este contato saiu, é. tenho que voltar a meter, Pronto, isto é só um pequeno fé de aqui, porque não devia ter saído. Ou seja, era aquilo que eu estava a dizer, nós queremos sempre pôr as pessoas a ajudar. Ou seja, a parte mais fácil, se calhar neste, é desapertar parafusos. É geralmente o que nós damos às pessoas, para elas começarem a desapertar. E depois, às vezes, há coisas que, que são, são, são complexas de montar, ou, por exemplo, agora o Adrian puxou e, em vez de desencaixar um, aquilo tem dois encaixes. Desencaixou encaixos. dois. É, desencaixou dois. Desencaixou dois porquê? Porque o, o que estava das escovas era o que estava mais forte, curiosamente. Claro. Então, quando se puxa, saem os dois, Mas, Uh, podemos pô-los na mesma outra vez, mas é, é mais fácil realmente haver coisa. alguém a um, ajudar, caso. É. É. Mesmo, este, este, é essa a lógica é. também do... do neste caso não é pé, preciso, né? mas isto, isto aqui, o contato, quando eu puxei, dobrou, agora tenho que dar um jeitinho com, uhum. com o alicate para, para, para é. voltar é. a... Que eu te é. Exatamente, para ver se que, é. no fundo é. consegue se Portanto, tem que voltar a meter... Esta peça aqui, que também tem um encaixe, como o encaixe da escova, tem um encaixe ali também em baixo, ou seja, no fundo, Vamos ter que o encaixar, queres que eu ponho? Exato, pode agora, Exato. Agora, agora eu ser o outro. Quer dizer, olha, agora eu faço Estou te ajudante. Agora é de tu ajudante, eu... Pronto, aqui digamos que, que o participante já quase, já, já tá, às vezes acontece o participante perder aquele medo e começar a, Exato, a participar, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Isso é espetacular. Pronto, neste caso, já está encaixado. Pronto, ou seja, da próxima vez, quando tirar o outro, cuidado para não tirar o de baixo. Agora... É, acontece é, muitas vezes acontece. imprevisto, ou seja, pode nem tirar o outro, outro. Uh, mas isto acontece. Muitas vezes nós não sabemos o que, qual é que é a avaria e às vezes até temos de desmontar coisas a mais para depois desmontarmos e desmontar. Essa é graça também, essa assim, incógnita, é? este desafio. É um onde sentido. é que está o... o a avaria. Mesmo. Exato, aqui correu ah, é um beligeramente Isto foi é identificado, mal. previamente, Exato, previamente nós previamente uh, fizemos isso, mas num no café. normal, geralmente isso não acontece. Exatamente. Sim, então, tanto tempo, não é? O Repair Café tem mais tempo, estão mais à vontade. uma sim, sim, sim. Ah, sim tem tem quase ali um café, estão ali duas pessoas é, juntas, não é? A parte a do a Repair Café, nós geralmente temos uma hora, o que fazemos é temos uma hora por reparação. Ou seja, um Repair Café geralmente é um evento de três horas e cada reparador tem uh, cerca de uh, uma hora por reparação. Às vezes há reparações de uma hora e meia, outras são reparações de meia hora. Portanto, tentamos fazer essa gestão, não é? Exatamente. Muito bom, muito então, bom. Então, pronto, vamos mostrar então a montagem do, da Escova nova. Se, Rafael, se quiseres, Uh, fazer de ajudante, uhum. portanto, agora é o processo, in... portanto, o processo inverso, não. Ah, não. Essa, não. É, essa é velha, essa é, uma, essa é, é velha, essa, é é velha. É velha. É. essa pode ir para a reciclagem, para, para o ponto eletrão, não é para o lixo. Ora <risos> esta bem, dá, é, está. esta dá para desenhar bom. aliás, porque se é grafite, pois também não, pode... é, por, por exemplo, dá para desenhar, para aproveitar. Estamos com crianças e dá uma Portanto, agora vou levantar aqui a mola, deve ser mais para aqui, levantar a molazinha, Que é claro. para a mola que está aqui está aqui embaixo tem alguma ela tem, tem, força, alguma, tem força? alguma força tem alguma força tenta ajudar também quer, quer, apanhar? queres apanhar ah, a, se está. conseguires exato agora oh, exato aqui agora a meter asso trabalho de equipa exatamente pode soltá-la pode soltá la pronto ela já está presa pela mola e agora é só voltar a ligar aqui o conector Aquele conector aqui embaixo exatamente eu acho que aqui como está bem acessível não uh -huh. preciso do alicate, até que até consiga é só e pronto, já está já foi concebida mesmo para estar aí acessível, Esta não foi não alterar impressão. então o está, está bem colocada Rafael. Parece-me sim, assim. parece-me tudo. Está a fazer bem. contato com o motor? Acho que sim. sim parece-me tudo. Acho que sim. Parece-me Exatamente. tudo. Exatamente. exatamente. Não tiver, repetimos. Exatamente, exatamente. Agora, agora teremos que fechar a, outra vez. É, podemos novamente também aproveitar e, e, e limpar, que ela se vê suposta, não tem, uhum. uhum. tá, é, mas pronto. Exatamente, exatamente. exatamente. Pronto, então podemos fechar esta aqui voltar a meter a tampa e agora o. Eu... Muitas vezes, o que eu vejo às vezes ficava por ser consumíveis, que as pessoas não sabem. E, às vezes, acaba consumíveis, por... sujidade, sujidade. sujidade. Às vezes há coisas que se partem, por, por, por haver pouco cuidado. Um, há peças que se partem e aí já é um bocadinho mais difícil. Um, ou se cola, ou se assume o que está partido e arranja-se uma capa nova um, em ferramentas não, não. elétricas. Não, às vezes é extra. complicado. O exterior está partido, porque pode expor uma parte perigosa do, uhum. do, do claro, claro. eletrodoméstico. Aí temos que analisar, ver se há solução ou não. Ou, ou, ou se é para ficar para peças e, e realmente ter uma carnagem nova. Uh, neste caso, uh, não acontece muitas vezes, mas acontece às vezes com alguns objetos que são feitos mesmo de plástico muito fininho, um, novamente torradeiras, coisas assim, sim, sim. São, são, são, são, são equipamentos elétricos que têm um, uh, geralmente uma caixa de ABS que é um plástico resistente, mas por vezes parte uh, uh, e, e, e o facto de, de, de partir depois inviabiliza o, o seu funcionamento seguro. Então, temos que ter esse Existe cuidado. assim alguma ferramenta ou um artigo que apareça bastante, ou seja, que é aquele que é quase sempre é, é, há, que há, há três ou quatro que aparecem muitas vezes. Uma é. é as máquinas de café. Máquinas de café? É. As máquinas de café para o café. É, é sério? É, comum, é, é muito comum. Uh, outros são terradeiras. Terradeiras, já sabem qual é o problema, com a essa é, se também, é essa, seressa também, com a limpeza. É, é um, varinhas mágicas também. Ok. Uh, essas são daquelas... Há uma outra que geralmente não tem reparação, infelizmente, é, que são aquelas chaleiras, portanto, as jarras de água quente para aquecer para água. Esse tem um problema que nós no Repair Café não conseguimos reparar, muitas vezes é, é, é a resistência que está embebida numa, numa sanduíche de plástico soldada e ela é. fundo e nós não conseguimos reparar lo aí, não, é, é, é, é, é, é, aí é. não há hipótese, mas temos o jarro todo que funciona, portanto, podemos mudar para outra base, ele continua a funcionar, portanto, muitas vezes é, é pronto, temos que ver se é do jarro, se é da base, mas uh, na base do jarro uh, teríamos de trocá-lo por um, um outro equivalente, sim, é, é, Portanto, mesmo. muitas vezes, sim, há, há outros casos que têm uh, outros maus contactos, também alguns se partem, portanto, nós temos, tipo, dois ou três de reserva, uhum. uh, no fundo, para ver se, se dá, se der, se dá, se não der, pronto, temos pena, mas não, não, não conseguimos reparar. Assim, a título de curiosidade, quantas pessoas é que costuma ter um Repair Café? É assim, um, um Repair Café, geralmente, vai de 5 a 15 voluntários, é o habitual. Uhum. Portanto, isto, isto representa mais ou menos, com três reparações por voluntário, entre 15 e 45 reparações que nós fazemos numa tarde de sábado. Portanto, basicamente é isso. Hum, sendo que, depois, ainda há mais voluntários, que são os voluntários que no fundo estão um bocadinho a gerir, uhum. portanto, os voluntários, é preciso dizer que o Repair Café tem café, tem bolinhos, tem coisas. Tem nós curiosidade nós aceitamos donativos uh, uh, uh, uh, também, se as pessoas querem contentes, pessoas para nós comprarmos algumas de, coisas. A nível individual, ou já começam a aparecer famílias, para convívio? Não, ou... aparecem, aparecem. Há, há, há habitués já, há pessoas que vão lá repetidamente com, uhum. uh, com família e com, com, com os seus familiares e seus filhos, a reparar coisas, portanto, há pessoas que já, já perceberam como é que é o esquema, é engraçado. Uh, e penso que alguns já são realmente nossos fãs, há muita gente a seguir-nos e há muitas, uh, muitos pedidos para nós irmos a outros sítios, dizem assim, ah, porquê uh -huh. que não há um repete café, uh, não sei onde, em não, não há, nós estamos assim, nós não nos importamos de vocês arranjarem um primeiro dia, um, um local, nós vamos lá com os nossos voluntários, ativamos isso, mas vocês têm que ter voluntários da zona. Nós vamos a Cascais agora, okay. mas em Cascais há lá uns, portanto, nós já fizemos isto uma vez, Isso vai sim, ser a segunda sim, sim. vez, uh, e agora esperemos que eles depois consigam fazer sozinhos lá uh, aquilo. Mas já andámos aí pelo país por vários já sítios. É muito a nível de comunidade e tentam criar nessas comunidades as pequenas cafés. Exatamente, exatamente. E aqui, por exemplo, para as crianças já aparecem brinquedos, por exemplo, brinquedos de crianças. Sim, que sim, sim, sim. Uh, não, geralmente, não aparecem assim tantos, uh, mas já tivemos edições em que tivemos mesmo os brinquedos. Uh, uh, por exemplo, no Natal geralmente temos reparação de brinquedos quer dizer, podem sempre trazer um brinquedo sim, mas sim, sim. trazemos, vamos lá, brinquedos e, e o que fazemos é, muitas vezes os brinquedos já não podem funcionar como funcionavam e nós vamos transformar um brinquedo num outro brinquedo Seja, Improvisa. improvisamos qualquer coisa com aquele brinquedo Espeta, isso já, é claro. já aconteceu então, às vezes conseguem, dois ou três brinquedos, criar um podemos, pode? exatamente, e com peças que temos às vezes dá para fazer outras coisas, Sim. portanto isso é engraçado mas aí uh, uh, já não, não é reparação, é digamos uma up é uma mistura de duas coisas pronto. Okay. Um, okay. Só, só para dizer que nós pertencemos também ao Circular Economy Portugal, o Repair Café está ligado e portanto o, o reparar é um dos três erros portanto o reciclar recupera, um, uh, reutilizar okay. e nós estamos na parte de o, que, o que, por exemplo, se, se eu quisesse ser voluntário? Tenho o gosto pela bricolagem, imaginem que está a ser voluntário. O, que é que eu o, ideal, de, de o ideal é aparecer num dos nossos Café. Primeiro, uhum. Repair Café, primeiro um, pode-nos escrever para Repair Café Lisboa, um, e basta ir à nossa, ao, ao nosso, à nossa página, e na nossa página tem lá os, os contatos todos, dizer que eu quero ser voluntário, uhum. uh, e nós vamos dizer seguramente isto, olha, apareça no próximo Repair Café, vê é como legal. é que isto é e se quiser participar pode sentar já aqui a reparar ótimo, nós também já partilhamos, já partilhamos no Facebook, no Instagram, tudo em relação ao Repair Café, vocês são nossos parceiros e por isso é que também estou aqui na Greenwich, que faz todo o sentido por isso, acompanhem acho que é um projeto espetacular mesmo obrigado é, Pronto, só falta a ligar. A ver se Só é, um, falta ligar. Tiveram, se... Enquanto vocês estiveram a conversar, tiveram a ver em casa a montagem da segunda escova. Portanto, vamos agora ver se ficou funciona, bem é Nós estamos funciona. a acabar e se não funcionar, Muito bom. aparição do Reaper Exatamente. A aparição do Reaper <risos> a, a, <risos> a, a continuação. Como sabem, a ficha estava desligada, sempre. Agora vou ligar aqui a extensão. Infelizmente, não temos aqui nenhum disco, portanto. Um, Exato. Um disco é, é perigoso. Exatamente. Muito Carregamos aqui. Espera, espera continuar. Espetacular. Isto está a funcionar de uma forma mais estável, porque ela, ela funcionava com quebras, porque como estava a explicar o Rafael, quando as escovas de grafite chegam ao fim, ele começa a feiscar, faz mau contato, o motor assim trabalha. Começa assim, a arrancar. Um... Exato, às é. vezes arranca, para, arranca, para. Aqui. Está impecável, está a trabalhar com potência, de forma estável, portanto... Parece bom, sim, nota-se o barulho. O barulho é mais... É mais, é mais é que, exatamente. exatamente. Não ligamos antes, mas pronto. Ah, sim, é, nós ouvimos aqui, estamos é, é, aqui a é, brincar um é, pouquinho com as máquinas e exato, ouvimos. Exatamente. exatamente uh, mas o barulho exatamente. é completamente diferente, é muito mais constante. Exatamente. Uh, nota-se logo a diferença. E portanto, agora, por uma questão de segurança, como está reparado, para ninguém pôr aqui a mão no... no no eixo, voltamos a desligar, desligar. voltamos poder. a desligar, eu, eu, eu, eu pus para mostrar, para o mostrar não, como é que, o faz. que não se deve não fazer, não como se deve fazer, pronto, está a ferramenta. É muito isso, eu quero okay. okay. sempre aqui a nível da segurança, acho que é essencial ser um bom momento, ser um momento de convívio, de partilha, vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Adrian, Rafael, para fecharmos aqui, para fecharmos aqui, é assim, apareçam Assim, eu estou no Repair Café há quatro anos e eu, eu adoro fazer, fazer parte disto. Eu acho que muita gente, se calhar nunca veio, deve ir pelo menos uma vez. É, e muitos vão ficar fãs. Isso é o que eu, pronto, é o que eu quero é, ter é, aqui. É, acaba por ser uma grande é, família. É, Ou seja, nós voluntários já são uma família, já temos clientes que são também quase parte da família Exato, não é? que lá e todos o engraçado é que realmente é mesmo é um espaço mesmo de convívio muito engraçado e depois que nós como temos estas questões da sustentabilidade também os bolinhos, o chá, tudo isso é sustentável é não usamos também, não? nada de plástico usamos copos de vidro ou seja aqui... tudo é, é tudo a pensar nesta questão do, do ambiente e na sustentabilidade e então é, é, as pessoas percebem ok, há aqui alguma genuinidade neste, nest nestes classe, voluntários é. se e acaba por ser também uma, uma, uma um evento social muito interessante, sim, sim, porque as pessoas sim, sim, assim, sim. conhecem, fazemos amigos novos, conhecemos pessoas novas, é, é. estamos a conversar, às vezes, não é uhum. só por ferramentas, pelo. Filosofia de Vida, isto começa depois... Calma, assim, mesmo uma conversa de café, não é? é, que, é, é exatamente, é é todo, hoje, hoje exatamente. Hoje não há café, mas geralmente que, uh, nós é. oferecemos sempre os cafés e bolinhos aos voluntários, que algum voluntário também vai fazer, ou voluntário uh, e geralmente quem vem, nós pedimos sempre para esse café ou preço esse bolinho deixar alguma coisa, que depois serve para comprarmos consumíveis, hoje não, temos aqui a máquina de soldar, não soldamos nada porque não foi preciso, mas pronto, há, há certos consumíveis é, que nós temos... Ajudas, pequeno, que ajudas... É exato, isso. Exato. Faz todo o sentido. Muito obrigado, Adrian. Muito obrigado, Rafael. Muito Foi obrigado espetacular. Teu, com... Eu obrigado. fiquei aqui fã e, como é óbvio, vou, vou lá aparecer de certeza um dia. Okay, e, se é essa curiosidade de vai-me deixar lá ficar, né eu ficar lá que mais vezes. Eu espero que seja é bom, espero que É, espero que é um projeto espetacular. Por isso apareça o Repair Café Cascais, agora, no próximo fim de semana. Aqui, connosco, vamos continuar com a Green Week. Vamos ter mais um Repair Café agora a seguir, que é de... Vamos recuperar uma cadeira de madeira. A seguir, depois, não temos de recuperar ferragens. Por isso, continuo a acompanhar aqui a Green Week. Acompanhe-nos porque vai gostar, vamos ter imensos workshops e sempre para um mundo mais positivo e aqui sempre preocupados com uma compra mais sustentável, uma compra mais responsável. Muito obrigado e até à próxima. Boa tarde.